Quem é Hecate? Quais são suas faces de poder? De onde essa deusa veio? Como utilizar os seus poderes em nossas magias e rituais? Essas e outras perguntas eu vou responder aqui neste vídeo para você e vou te contar tudo o que você precisa saber a respeito dessa deusa tão popular hoje em dia, certo? Então assiste esse vídeo até o final. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Quem é Hecate? Quem é essa deusa tão misteriosa e repleta de arquétipos que nós trabalhamos hoje em dia? Será que essa deusa que a gente chama de Hecate hoje é a mesma deusa e tem as mesmas características de Hecate lá do passado, de onde ela surgiu? Essas outras perguntas eu vou responder para vocês aqui ao longo do vídeo. Hecate é uma deusa repleta de mistérios. Ela tem a sua trajetória muito longa e ela já mudou de figura ao longo do tempo. Hecate é considerada a rainha das bruxas, senhora do caminho, deusa da vida e da morte. Mas no passado ela foi considerada assim como Artemis pelos poetas, uma deusa virgem, linda, bela bela e luminosa. Olha como as características são completamente diferentes. Será que a deusa Hecate que nós cultuamos hoje é a mesma deusa Hecate do passado? Será que as forças que nós invocamos são as mesmas? Será que a gente realmente está invocando as forças dessa deusa com efetividade? Como trabalhar o poder dessa deusa, né, nos nossos rituais e magias? Isso é o que a gente vai trabalhar ao longo desse vídeo. E a gente vai estar tá desmistificando e trazendo o Hecate pra vocês de uma maneira que vocês ainda não viram. E ao final desse vídeo vocês vão ter um ritual incrível de conexão com essa deusa. Outubro é um mês muito poderoso e muito popular, conhecido como mês das bruxas. E justamente por isso, eu, Cedric Nightingale, o Léo Amorim e a loja Vassouras e Caldeirões estamos trazendo um presente para vocês aqui do canal. Nós vamos sortear uma estatueta da deusa Hecate para vocês aí do outro lado poderem compor o altar de vocês e tornar sua ritualística ainda mais completa e mais poderosa. O Vassouras e Caldeirões é uma loja de artigos mágicos e bruxaria, localizado na cidade de Sorocaba, na rua Miranda Azevedo número 464, no centro. A loja Conta com um espaço aconchegante e tem à disposição materiais e instrumentos mágicos, como grimórios, estatuetas, ervas, velas, pedras, oráculos, livros e muitos outros produtos que irão te auxiliar com seu contato mágico com o sagrado. Para participar desse sorteio é muito fácil. Corre lá para o meu Instagram, CedricNightingale, vai para a postagem oficial do sorteio, confere o regulamento e participa. Essa estátua pode ser sua, então não perde esse sorteio. Eu vou deixar com vocês agora o Léo, para poder contar um pouco mais de onde veio essa deusa, quem é essa deusa e todos os mistérios do povo antigo para vocês. Então, Léo, é com você. Muito obrigado, Cedric, por essa importante contextualização. Quando a gente olha para trás, para a Grécia antiga, a gente tem que lembrar que a organização da Grécia não era como a gente tem hoje, a Grécia sendo um país da Europa, mas sim ela era descentralizada em diversas cidades-estado. Isso é, elas tinham uma cultura em comum, mas a organização econômica, política de cada uma das cidades-estado era individual e diferenciava-se assim umas das outras. Apesar de a cultura ter um escopo principal muito semelhante entre essas cidades-estado, é claro que a própria vivência na Polis e a relação com os seus vizinhos acabava influenciando a forma de ver o mundo e de se relacionar com as deidades diferentemente, dependendo do lugar onde se estava. Então, para a gente encontrar o berço da deusa Hecate, a gente tem que olhar lá para o leste, especificamente na região da Cária, na Ásia Menor, ou Anatólia. Aquela região, próxima do que hoje seria a Turquia, é também o um local onde estima-se que teria ocorrido a Guerra de Troia, onde a cidade de Troia teria sido construída num passado ainda anterior a isso. A colonização grega dessa região se deu a partir da civilização minoica, ou seja, aqueles gregos que teriam vindo para o continente a partir da ilha de Creta, um dos grupos étnicos mais antigos na história da Grécia. Portanto, não há dúvidas de que a deusa Hecate é uma das deusas mais antigas do panteão. Ou seja, nós vamos poder observar grandes mudanças nas representações, nas formas de culto e na própria identidade da deusa, por ela ser uma deusa muito antiga, a relação que os povos têm com ela vai mudando ao longo do tempo. Tanto que essa deusa Hecate que aparece lá no início, nessa região da Cária, vai ser muito diferente da Hecate que aparece já nas histórias da Grécia clássica, que são as histórias que nos lembram muito mais sobre a figura de Hecate que a gente enxerga hoje e vê sendo cultuada aí a torto e a direito. Apesar de Hecate aparecer com uma certa frequência em outros mitos gregos, como de Perséfone, Deméter e de Apolo e Ártemis, ela não tinha um mito próprio, o seu mito de criação. E aqui eu posso supor, veja bem, são apenas suposições, sobre a razão disso. Talvez por ser uma deidade muito antiga e o seu culto nunca ter sido um dos principais cultos, durante a Antiguidade, ela tenha se perdido a tradição de culto a Hecate, e, portanto, também os mitos que a cercavam. Uma outra possibilidade é que o aspecto obscuro e sombrio que a deusa passa a ter a partir da Antiguidade Clássica, do período clássico da Grécia, possa ter feito com que as suas histórias tenham sido deixadas de lado propositalmente. Claro, há outras milhares de possibilidades, mas... Essas são algumas suposições que podem nos fazer pensar um pouquinho sobre. Contudo, na obra denominada Teogonia de Hesíodo, o autor fala um pouco sobre o poder e a abrangência dessa deusa um texto hino a Hecate, e eu retirei daí um trechinho para apresentar aqui para vocês. Assim gerou Astéria, de propício nome. Pérez conduziu um dia seu palácio e desposou, e fecundada pariu Hecate. A quem mais Zeus Cronida honrou e concedeu esplêndidos dons, ter parte na terra e no mar em fecundo, ela também do céu constelado partilhou a honra, e é muito honrada entre os deuses imortais. Hoje ainda, se algum homem sobre a terra, com belos sacrifícios, conforme os ritos propicia e invoca Hécate, muita honra o acompanha facilmente, a quem a deusa propensa acolhe a prece. Bom, nesse trecho a gente consegue perceber, primeiro, o aspecto que eu comentei antes sobre o fato de Hecate ser uma deusa antiga, porque Exildo, que era alguém que escrevia já num período bem anterior, ele coloca como assim, ainda hoje. Portanto, ele parece estar falando sobre uma deidade que era cultuada em um passado mais distante. Isso é um ponto. Uh, a outra questão que chama atenção, é claro, é o fato de Zeus tê-la como uma deusa muito honrada a quem ele concede esplêndidos dons, como Exildo coloca. Bem como também no trecho a gente consegue perceber que Hecate tem domínio sobre terra, água e céu. Portanto, ela também dominaria sobre os três mundos. Bom, eu vou me interromper um pouquinho nessa explicação, para lembrar vocês de que, se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, me visitar lá no meu canal, mas principalmente participar do sorteio que está falando neste momento, para que vocês possam levar para casa uma lindíssima estátua da deusa Hecate, valeu? Mas agora bora voltar para o vídeo. Sempre que a gente faz uma análise... Da mitologia grega, especialmente dos deuses, heróis, enfim, é muito importante a gente ter uh, sob perspectiva a questão genealógica, porque ao descrever quem são os deuses, seja do Heródoto, Homero ou qualquer outro autor de renome que falava sobre a mitologia grega, ele costuma citar quem são os pai e mãe daquela figura. E isso não é, por si só, uma questão para falar sobre a nobreza ou o fato de que, não, tal deus é poderoso porque ele descende de Zeus, mas sim porque aquilo que determinado deus ou deusa representa, também faz parte de si. Os locais que o deus ou a deusa dominam falam um pouquinho sobre quem eles são. Logo, a junção de um deus de determinada área e uma deusa de outra área, vai ter como síntese a sua filha ou seu filho. Então aqui a gente pode conhecer um pouquinho de Hecate quando a gente olha para os pais dela. Estes que eram Astéria e Perses. No mito de Astéria, que também era conhecida como a deusa da noite escura, conta-se que ela, para fugir das investidas amorosas, por assim dizer, de Zeus, ela se jogou no mar. E dali, daquele local, nasceu uma ilha. E essa ilha, posteriormente, foi chamada de Ilha de Delos. Aqui vai um spoiler, ou um easter egg para quem já assistiu ao nosso vídeo sobre a deusa Ártemis. Eu não sei se vocês se lembram, mas a deusa Ártemis e seu irmão gêmeo Apolo também tiveram a sua mãe, que fugiu para uma ilha. E nessa ilha, ela deu à luz. Então, a ilha era a ilha de Delos. E Leto, mãe de Ártemis e Apolo, era irmã de Astéria. Então sim, Ártemis, Apolo e Hecate são primos por parte de mãe. Já Perses... Pai de Hecate era um titã conhecido muito pela sua sabedoria, mas também pelo seu poder de destruição. Assim, a síntese da deusa da noite escura e do titã sábio, porém destrutivo, nós temos a deusa Hecate. Hecate, a deusa da noite, das encruzilhadas... Uh, que andava com matilhas de lobos e era muito amiga do grande cão de três cabeças, Cerberus, ela originalmente era representada como uma belíssima mulher, bem como Cedric citou na primeira parte desse vídeo. Posteriormente, teria sido encontrado uma estátua com uma representação de Hecate com uma figura de três cabeças, e essa estátua estaria datando aí do século V, antes da Era Comum. Talvez o seu aspecto tríplice tenha sido evocado pelo fato de, já no mito, a gente saber que ela tinha, além das encruzilhadas e dos caminhos, domínio sobre os três mundos. O céu, ou o mundo dos deuses, a terra, ou o mundo dos humanos, e por fim, é claro, o submundo, o mundo dos mortos, ou o mar infecundo. Devido à sua associação com práticas de feitiçaria e a sua origem mitológica, descendendo diretamente da Grande Noite, ou Nyx, no período clássico, o culto a Hecate passou a ser muito mais associado com a bruxaria, o submundo e o oculto, de uma forma mais abrangente. Puxando para si todos esses arquétipos relacionados à sombra. Para encerrar aqui a nossa parte histórica, eu quero trazer duas considerações interessantes sobre a investigação da origem e das representações de Hecate. Como foi dito anteriormente, apesar de que para nós hoje a figura mais comum da deusa seja aquela representação com três cabeças ou de três mulheres sendo a mesma deusa, na Grécia isso era bem mais incomum, e a resposta disso pode estar na arte. Como a gente sabe, a arte grega tinha na figura humana um grande ponto de inspiração, tanto que até os titãs e outras figuras opositoras aos deuses eram representadas como figuras humanoides, tanto em pinturas em vasos quanto em esculturas. E o outro ponto nos mostra um pouco sobre esse processo de transformação da deusa, já que a gente tem evidências de que vários nomes próprios, seja de lugares ou de pessoas, na região da Cária, eles estavam associados com o radical Hecate, vindo, é claro, da deusa. E culturalmente falando, os gregos não tinham a tradição de dar nomes para as crianças, por exemplo, associando-as a deuses ligados ao submundo ou a esse aspecto mais obscuro. Isso nos dá indícios de que a Hecate que nasceu na Cária e lá era cultuada era uma deusa muito mais distante desses aspectos obscuros e ocultos do que a Hecate, que a gente começa a ver associada à bruxaria, e que, apesar de algumas mudanças, acaba se mantendo até os dias de hoje. Bom, eu acho que eu já falei bastante sobre a contextualização histórica, e eu espero ter ajudado vocês a ter uma compreensão mais completa da deusa e suas representações, para que agora a gente possa passar para a parte prática desse vídeo, em que, mais uma vez, o Cedric vai poder conduzir vocês para entrarem em contato com essa deusa. É isso aí, Léo. Muito obrigado por ter contextualizado pra gente um pouquinho sobre a história de Hecate. É, e é muito importante pra gente que trabalha com magia compreender da onde vieram os mitos, da onde é, aquela divindade era cultuada, como as pessoas, como aquele povo cultuava essa divindade os mistérios por detrás dos arquétipos divinos estão nesses detalhes, nos detalhes daquele povo e como aquele povo compreendia o poder, qual era a visão daquele povo sobre aquela figura arquétipa, sobre aquela divindade então, para complementar ainda mais o conhecimento de vocês e dar para vocês armas dar para vocês poder para poder utilizar a força da deusa Hecate, eu vou falar um pouquinho sobre símbolos, correlações mágicas e o que você pode utilizar dentro da sua vivência e da sua ritualística, tá bom? Pega o seu livro das sombras e anota as informações que eu tô trazendo para vocês direto do meu livro das sombras, tá bom? Então vamos lá. O primeiro símbolo que eu vou trazer para vocês é o Estrófalos ou a Roda de Hecate. Ele é um símbolo que mostra pra gente como se fosse um labirinto todo entrecruzado e fala sobre essa relação de trabalho profundo com os nossos labirintos internos, com as nossas transformações e descobertas internas. A Lua em todas as suas formas, para cima, para o lado, para o outro, crescente, cheia, minguante, nova, OK? Então a gente vai ter essa assimilação de Hecate com a noite, com as fases, tá? Isso é muito importante. Hecate tem relação com as fases de transformação do ser humano, as fases da transformação e amadurecimento da nossa psique. E a lua, ela tem essa conotação de transformação. Então é um dos símbolos que a gente pode utilizar para deusa. Nós temos também a trívia, ou aquele símbolo que parece um pezinho de galinha. Por que é, que é um dos símbolos da deusa? Por que é que tinha é considerada a deusa dos caminhos? E por que... Todas as escolhas que nós fazemos desemboca se em novas escolhas Então não importa para onde você vá Quando você toma um rumo, esse rumo vai te dar outros rumos Então a Hecate, ela mostra essa transição entre os caminhos essa, essa companhia entre a nossa trajetória Entre o nosso caminho mágico Entre a nossa evolução enquanto ser humano As encruzilhadas Normalmente as encruzilhadas trívias Também por conta da conotação de caminho. No passado era muito comum é, oferendas e encruzilhadas, até hoje na verdade é bem comum oferendas e encruzilhadas para Deus, a deusa Hecate, e ela tem essa conotação por conta dos caminhos, por ela trabalhar a nossa evolução, o nosso desenvolvimento está presente na nossa trajetória, tanto da vida para a morte, quanto da morte para a vida, quanto nas nossas transformações e evolução como ser humano, como indivíduo. Agora, alguns animais. Cães, ovelhas, cabras cobras, búfalos, todos pretos na maioria das vezes. Por quê? Depois de um tempo, a figura de Hecate foi evoluindo e foi se tornando uma figura que representa o inconsciente, que representa as nossas jornadas internas. E muitas das vezes representam o medo ou a transformação através da aceitação da nossa sombra, do nosso lado sombrio e do, da, da cura para os nossos traumas. Então todos esses animais que a gente pode observar, cobras, cães, búfalos, corvos, pretos, tem relação com a deusa porque trazem essa alusão com o mistério, com o outro lado, com o que a gente não enxerga, com o que está oculto. São animais de poder que podem ser trabalhados com essa deusa. Podem ser símbolos dessa deusa também, utilizados muitas vezes como sinais dela é, no nosso cotidiano. O conteúdo... O conteúdo tá muito bom, o conteúdo tá uma delícia Mas antes eu quero pedir pra você ir lá no Instagram Se inscreve, me segue e participa do sorteio que tá rolando Da estátua da deusa Hecate pra gente comemorar esse outubro Esse mês das bruxas, o nosso mês, certo? Aguardo você lá e comenta que você veio daqui Que eu vou adorar conversar com você por direct As tochas também são símbolos dessa deusa Na Grécia a gente tem algumas estátuas criadas por artistas Onde a gente pode ver representação dessa deusa, segurando tochas nas mãos. As tochas, elas representam o iluminar das questões. Lembra que Hecate é uma deusa que está dentro, que trabalha o que está dentro, o subconsciente, a deusa do limiar, da vida e da morte? Para a gente poder ter morte, a gente tem que ter vida. Então, as tochas, elas representam a iluminação, a luz no fim do túnel, a, a verdade sendo mostrada, o nascimento. Algumas outras representações que a gente pode ter como símbolos da deusa são adagas, espadas, chaves, tridentes e chifres. Todas essas formas acabam aparecendo em algumas pinturas ou esculturas antigas dessa deusa. Então acabam sendo símbolos que são assimilados com ela. Podem ser símbolos de poder, podem ser símbolos considerados de abertura de, de caminho, podem ser símbolos relacionados com com a transcendência, com a compreensão e evolução do ser. Todos esses símbolos são colocados para representar a ação dessa deusa dentro da realidade do mago, do bruxo, da bruxa, do praticante, certo? Então a gente vai encontrar em diversas imagens e em diversas estátuas esses símbolos variantes. Acônito, açafrão, anis, maçã, alho, cebola e beladona são algumas das plantas que a gente pode utilizar com magias relacionadas à deusa Hecate. Ambas as plantas também aparecem em diversas literaturas e em diversos conteúdos relacionados à deusa Hecate e podem ser utilizados tanto quanto para proteção, para poder, para banir coisas, mas são plantas associadas, plantas e ervas associadas com essa deusa que conseguem trazer a afinização energética com essa egrégora divina. Algumas das cores que a gente pode utilizar também para trabalhar com essa deusa são o preto, o vermelho, o branco e o amarelo. Essas cores elas representam algumas das faces da deusa, e a gente vai ter essas cores ligadas exatamente a isso. A donzela enquanto branco, o vermelho enquanto mãe, ansia, o preto e o amarelo enquanto sua fase transcendente, luminosa, a deusa que traz a vida e a morte, OK? Bom, agora eu quero fazer um convite para você ir do outro lado. Se você gosta de magia, se você quer poder participar de um grupo com pessoas que estão estudando, estão conversando e fazendo momentos ritualísticos juntos, All <sighs> Esse é o seu momento. Aqui no canal a gente tem a Revoada dos Rochinois, que é um grupo aqui do nosso, do, dos fãs do nosso canal, onde você pode participar. Aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, você consegue participar desse grupo, você consegue se tornar membro do canal e ganhar alguns benefícios incríveis e imperdíveis, que eu acredito que você vai curtir. Então, aqui embaixo, ó, do lado do inscreva-se, tem o botão seja membro, clica lá, verifica o que é bom para você dentro aí do, das opções que tem, fazer parte dessa revoada. Agora é aquele momento que vocês estavam esperando, o um momento de conexão com a deusa Hecate do nosso feitiço juntos, tá? Essa magia é uma magia que tem a intenção de tirar de dentro da gente... Sensações de limitação, crenças limitantes e coisas que nos amarram, nos impedindo de alcançar nossos objetivos. Para isso, você vai precisar de linha, lã ou barbante, uma vela e se concentrar na meditação que a gente vai estar tá fazendo, tá bom? Outra coisa que eu recomendo, como a gente vai trabalhar uma ritualística juntos, é bom que você trace o círculo mágico, faça o banimento das energias, para que o ambiente esteja efetivamente limpo para o seu trabalho e trace o círculo mágico para que você possa estar protegido dentro da sua própria conexão com o sagrado sem que nada te interfira, tá? Se você não sabe o que é um círculo mágico, quer aprender como traçar um círculo mágico deixa aqui embaixo nos comentários e assiste o vídeo que eu vou estar tá deixando aqui nos cards, tá? Que vai estar tá explicando tudo que é círculo mágico, você vai entender belezinha como funciona, tá? Então vamos lá, vamos invocar a deusa juntos Você que sobreviveu às eras, viu a destruição e a construção. Do mundo dos deuses ao mundo dos homens, Senhora de muitos nomes, eu te invoco, poderosa Hecate, você que peregrinou o mundo e ensinou seus mistérios na calada da noite. Deusa da lua, da vida e da morte, terra, céus e mares são seus domínios. Senhora dos mistérios contidos em nosso inconsciente, eu te invoco, Hecate, faça-se presente e seja bem-vinda. Agora que nós já invocamos a Deusa e estamos dentro do espaço mágico, com todas as energias que a gente precisa trabalhar, você vai colocar os seus fones de ouvido, vai fechar os seus olhos e vai seguir a minha meditação guiada. Você se encontra no vazio, escuro e confortável dentro da sua mente. Comece a caminhar em direção a uma porta que estará logo à sua frente. Observe seus detalhes. Ao lado dela, pendurado na parede, um luzeiro lindo, cheio de adornos que fazem sua luz criar desenhos no escuro. Pegue o luzeiro para iluminar o seu caminho e abra a maçanita dessa porta. Ao entrar por ela, você será levado a uma floresta na calada da noite. Vá seguindo em direção a uma clareira, com uma cálida luz do luzeiro iluminando o escuro. Observe os detalhes dessas sombras que se formam pelo luzeiro. Observe a textura da grama úmida pela noite o som dos animais e criaturas na floresta, você está confortável, você se aproxima cada vez mais da clareira e pode perceber que a luz da lua cheia ilumina todo o espaço, no centro dela se encontra uma mulher, ela é Hecate, faça então uma reverência a deusa te chama com um gesto, vá até ela, ela te estende a mão e diz, fico imensamente feliz de te receber, vamos conversar um pouco sobre como você tem levado a sua vida. A deusa pega em sua mão e começa a caminhar com você pela floresta e enquanto caminham ela pergunta. Você percebe que existem algumas crenças em nossas vidas que nos limitam, que nos impedem de sermos completos e realizarmos nossos objetivos? Você consegue observar um pouco mais a sua realidade e notar dentro dela momentos em que você se sabotou? Momentos em que você acreditou ser fraco, frágil, incapaz ou não merecer algo, momentos e situações onde você aceitou estar e passar por coisas que te magoavam, seja com seus amigos, namorado, cônjuge, por medo, seja de ficar só ou de não ser capaz. Ou de nunca mais ser amado. Você se permitiu ser rebaixado e humilhado? Seja na escola, no serviço. Você consegue encontrar esses pontos onde você se sabotou? Eu venho te dizer que fizeram acreditar que você era frágil, fraco e incapaz. Que fizeram, dentro do seu coração, crescerem em medos para te impedir de atingir o topo criaram em volta de você uma corda que te prende e te impede de atingir seu potencial. A deusa, então, tira uma corda pequena e a coloca em suas mãos e diz essa é a corda que te prende e agora não te prende mais. Transfira suas dores e seus medos, frustrações e inseguranças para esta corda e então Vá dando nós e amarrando nela toda e qualquer energia que te limita. Transfira para essa corda tudo o que te impede de ser verdadeiramente quem você é. Quando você terminar, a Deus então te leva até uma fogueira. Ela estende as mãos sobre o fogo, tornando-o de cores inimagináveis te consagrou o fogo tornando-o sagrado e a partir de agora este fogo te libertará a Deus então te olha nos olhos e diz jogue a corda no fogo e sinta-se livre quando terminar de ver sua corda queimando a Deusa então pega em suas mãos e te olha nos olhos e diz É hora de abrir as portas da sua vida E libertar o seu verdadeiro potencial Ecate então pega em suas mãos e te olha nos olhos e diz É hora de abrir as portas da sua vida E libertar seu verdadeiro potencial A Deusa te dá um beijo e um abraço E transfere para você uma energia poderosa A qual você trará agora para a realidade presente. Despeça-se da Deus e agradeça suas bênçãos e poder. E caminho de volta para o aqui e o agora. Agora que você voltou da sua meditação, você vai pegar o barbante, a cordinha que você pegou E você vai transferir para essa corda, da mesma forma que você fez na meditação Toda essa energia que você sente que é limitante Pensamentos, sentimentos, coisas que te disseram E você vai dando o nosso nessa corda enquanto você transfere essa energia Pensa e dá nó, pensa e dá nó E vai transferindo para essa corda toda essa energia que você sente que te limita Quando você terminar de dar nó, você vai pegar essa corda e vai queimar na chama da vela, mandando tudo embora e se libertando dessa situação tão ruim que te aprisiona. Olha, talvez tenha umas maritaca no fundo do vídeo, porque a gente tá com um ninho de maritaca no telhado, gente. Aí elas nesse horário fazem a festa, então tamo aí. Agora que você finalizou, a sua ritualística, terminou de dar os nós e queimou, você vai se despedir da deusa, como seu coração mandar, e destraçar o círculo mágico, voltando para o aqui e para o agora. E... Esse ritual de conexão, você pode fazer sempre que você se sentir é, na necessidade. Sempre que você achar que tem alguma crença limitante, alguma coisa que está te atrapalhando de chegar ao seu objetivo, você pode fazer esse ritual. Volta aqui para o vídeo e faz o ritual. É, é muito simples e muito poderoso. Vai auxiliar você a se libertar dessas amarras, vai ajudar, vai facilitar você a conseguir alçar voos direto ao seu objetivo. Lembrem-se sempre, trabalhar com a deusa Hecate, é é um trabalho de encontro com você mesmo é um trabalho de direcionamento indo até o limiar de você das suas emoções e até da própria vida, a deusa Hecate é uma deusa muito poderosa que pode auxiliar a gente a compreender questões psicológicas e trabalhar passagens e transformações dentro do nosso cotidiano que às vezes parecem difíceis certo? eu espero ter trazido para vocês uma conexão é, maior com essa deusa, eu espero ter trazido para vocês mais informações que vocês possam a partir de agora criar suas próprias magias, seus rituais de conexão, utilizando os conhecimentos que estão aqui nesse vídeo, e é isso, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência um beijo, que o sol possa iluminar o seu caminho